Do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E significa sem teto. Sabe uma pessoa que é sem teto? Então, essa palavra significa sem teto. A aplicação de uma frase She was homeless and had to put her child up for adoption. Ah, e antes desse vídeo terminar.